Olá, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior, lembrando que nesse treino vamos bater aquela meta de 10 mil visualizações, que aí vai enrolar promoção no final do vídeo e explicar como é que é essa promoção, lembrando também que tem aquela vaquinha solidária aqui no canal para ajudar moradores que estão em situação de rua, então você minha guerreira que gosta do meu trabalho, entra aí embaixo nos comentários, tem informação, que você doar vai ajudar muito, eu estou doando aqui o trabalho, trazendo treinamentos completos para que você consiga entrar em forma sem gastar praticamente nada, utilizando o material que você tem em casa. A única coisa que eu te peço é que você faça uma contribuição com esse projeto para nós ajudarmos aquelas pessoas que não têm nem o que comer, tá ok? É a única coisa que eu peço de todo o coração. E depois vem a prestação de contas aqui no canal. Hoje nós iremos trabalhar ó, bastante região das pernas, hoje vai ser insano, vai pegar, vai queimar isso tudo aqui até o bumbum, então pernas, bumbum, coxa e vamos trabalhar costas, para tirar também aquelas gordurinhas das costas. Eu vou utilizar aqui o nosso aplicativo Tabata Time, onde eu vou colocar o seguinte... 15 segundos de preparação, 1 um minuto. Olha, hoje vai pegar fogo. 1 um minuto de exercício, 20 segundos de descanso, 8 vezes uma rodada. Deixa eu preparar aqui, ó, minha guerreira, para você ver. Tá vendo aqui o um reloginho contando? Deixa eu colocar o reloginho aqui do lado, para vocês poderem ouvir o sininho. Um cabo de vassoura, só isso. Colocou o cabo de vassoura à frente, ponta dos dedos dos os pés, 1 um minuto fazendo esse movimento aqui. Vai sentir no início super tranquilo. Você vai falar professor, esse treino é molezinha. Esse treino eu faço de letra. Será minha guerreira? Quando nós chegarmos a um minuto, imagina. Ó, já está começando a queimar a panturrilha. Vamos embora. Não para, continua. É para sentir bem as panturrilhas. Pegando fogo, é isso que eu quero que você sinta Esse trabalho é para as panturrilhas Por isso que eu falei, para você utilizar aqui um cabo de vassoura Que com é um cabo de vassoura ou uma cadeira Se não tiver cabo de vassoura, utiliza uma cadeira Vai, pega uma cadeira e vem fazer esse treinamento comigo Vai, dá tempo, vamos embora Vai, isso, sente, sente pegar, está queimando tudo Vamos embora, apoiando aqui no cabo de vassoura Oh. Gente, detalhe, você tem que sentir, começar aquela queimação que vem subindo das panturrilhas, isquiotibiais, que é o posterior de coxa, vem subindo, pega aqui na polpinha do bumbum, ou linha do bumbum, como vocês falam, e sobe até o glúteo, tá, ok? Agora, vai fazer a decisão aqui do seu carro de vassoura, pegou, posicionou estufando o peitoral à frente... E faz esse movimento, ó, esse movimento, ok? Isso, puxa, como se quisesse encostar cabo de vassoura no peitoral, ó, cabo de vassoura, peitoral. Esse é o movimento, forçando bem as costas. Um minuto, vamos embora. Isso é puxado, hein? Esse treino é puxado para provar, a você, minha guerreira, meu guerreiro, que dá para você fazer o exercício. Com um o próprio peso corporal. Vamos embora. Isso, isso, isso. Vamos Ah! Já sentindo bem as costas, e é isso que eu quero que você sinta, minha guerreira. Vai, ficar aqui, ó, enviesado, para você ter uma visualização melhor. Cotovelo para cima. Uh, uh, uh. Uau. Olha só esses dois exercícios. Já começou a sentir, né? Então, se você deseja contratar fichas ficha de treinamento, entre em contato com o meu número do WhatsApp 021-99-125-7985. Falar com a Daniela. Vamos lá? Panturrilha. Posicionou? Foi. Um, dois... Eu não vou fazer contagem, vou fazer o máximo que der, porque, na verdade, um minuto fazendo panturrilhas. As panturrilhas já ficaram com... Doloridas do primeiro Imagine ter que fazer esse segundo Então já sei, seria ah, Dois minutos de panturrilha Observe que eu não descanso o meu calcanhar no chão tá? É sempre subindo e descendo É mais simples, é aquilo que eu costumo dizer O básico que dá resultado Quando bem feito, dá resultado, minha guerreira Vamos embora Isso, sente, sente Vai, força, força, guerreira isso! Força! Força! O cabo de vassoura é só para você se apoiar. Embora, embora. Isso! Isso! Queimando tudo, ardendo, pegando fogo. É isso que eu quero que você sinta. Isso! Isso! Oh, oh, oh. Que isso, minha guerreira! Eu peço a você, assim como eu trago esse treinamento completo, que você ajude o meu projeto através... Do número do WhatsApp e você pode contratar sua ficha de treinamento ou mesmo contratar o cardápio nutricional. Entre em contato aí que você não vai se arrepender. Na descrição desse vídeo tem o número do WhatsApp. Vamos lá. Puxou. Puxou. Isso. E também eu peço, minha guerreira, que você seja solidário. Faça essa, essa boa ação aí do canal das guerreiras, que é o seguinte. Eu estou separando, fazendo uma vaquinha virtual aqui no canal para poder ajudar moradores em situação de rua, moradores que não tem como receber esse auxílio do governo, estão com fome, as lojas fechadas, não tem restaurante nenhum que está dando comida. Então eu estou separando comida, separando também alguns mantimentos, roupas para fazer essa doação. Então entra aí nos comentários. A doação que você fizer de R$1, um R$5, reais, reais vai ajudar muito, tá ok? Isso é a única coisa que eu te peço. Estou trazendo minha doação aqui através de treinamentos completos para você promover ainda mais saúde. Vamos embora! Ah. Então, assim como eu trago o meu treino, o meu conhecimento, estou doando a você, eu só peço que você valorize isso. Não é dinheiro, não quero dinheiro para mim, eu quero que você me ajude para que eu possa... Fazer por alguém que não tem nada Um real que seja Ajuda esse projeto, tá ok? Vamos lá? Posicionou Subiu Subiu Pegamos muito, hein? Subiu Subiu Isso embora Você vai sentir que as panturrilhas Quando você faz assim Você já sente Na terceira rodada Você já vai falar Caramba, professor Estou sentindo muito Melhor Deixa aí nos comentários o que, que você está sentindo fazendo esse treinamento. Esse treinamento vai pegar glúteo muito, muito, muito. Então pode acreditar, ó, panturrilha já está insana. Não estou conseguindo nem levantar direito as panturrilhas. Mas é isso que eu quero que você faça, com o próprio peso do seu corpo. embora não desiste, ainda não deu, já está queimando os glúteos. É isso aí. Vamos embora. Força. Treino. Bora! Uh. Ah. Ah. Ah. Isso, minha guerreira. Meu número é do WhatsApp é 021 991257985. 021 -99 -7985, Se você deseja contratar treinamento individualizado ou a promoção quarentena lá. Colocou aqui. Segurou. Projetou. Puxa. Puxa. Encosta a madeira no peito. Encosta madeira no peito. embora Isso. Trabalhando bem os músculos das suas costas. Isso. Isso. Sempre projetando o peitoral à frente. Contraindo o abdômen. Flexionando as pernas. Puxa a madeira estica, puxa, estica, puxa, estica, só esse movimento, professor, eu tenho uma anilha e barra em casa, eu posso fazer esse treinamento com anilha e barra, sim, pode, vamos lá, isso, isso, vamos embora minha guerreira, desiste não, continua, sei que está difícil, sei que está puxada, sei que está doendo, mas sem dor, sem ganho. Ah! Uh! uh. Minha guerreira, falta pouco. Falta pouco para nós terminarmos. Então segura segura a onda aí, minha guerreira. Sei que está difícil. Sei que suas panturrilhas estão ardendo. Eu sei que você está sentindo bastante. Então vamos lá. Vamos lá, mais um minuto. Um minuto, vai. Um minuto de treinamento. É isso aí. Só isso que eu te peço. Vambora! Lembrando que, minha guerreira, se você quiser participar da promoção, basta esse vídeo aqui, bater a meta das 10 mil visualizações. Então, o vídeo bateu a meta das 10 mil visualizações, lá embaixo, lá embaixo, nos comentários, você vai colocar a palavra SIM. Colocou a palavra SIM, você já vai estar concorrendo a um kit de treinamento funcional que vai chegar na sua casa, Ok? 0800. Basta esse vídeo. Bye.